Itapimirim, viação Itapimirim, rasga este Brasil de ponta a ponta, norte, sul, leste e oeste. Quem não conhece, de uns tempos para cá, combalida, de uns tempos para cá, mal administrada, de uns tempos para cá, já em recuperação judicial. Recuperação judicial é uma fase antes de uma falência. Mas eu tenho certeza absoluta que o povo do Espírito Santo não vai permitir isso. Itapemirim é uma instituição do Espírito Santo, fundada por Camilo Cola, o velho Camilo Cola. Hoje, com 94 anos de idade, praticamente deixado lá numa fazenda, sob os cuidados de um cuidador, fiel companheiro de muitos anos, e a segunda geração, ou a terceira geração, os sucessores de Camilo Cola, quando ele se afastou, não conseguiram manter a majestosidade, a, a, a, o ponto que chegou de bons serviços que a Itapimirim prestava e acabaram chegando na situação atual de uma, de uma recuperação judicial. Chegou até o ponto que eles colocaram Itapimirim à venda. Eu sei que o povo do, do Espírito Santo não gostaria de vê-la em mãos de outras pessoas, mas não existia outra forma. Ou vendia ou falia. Eles não sabiam gerir os negócios da Itapemirim. E foi um grupo paulista que adquiriu a Itapemirim. Mas logo após, pronto, houve a discórdia. Aliás, nos grandes negócios, nas grandes empresas, é, sempre existe uma questão ou outra que se dirime na justiça. A justiça existe para isso. O que não vale, o que não deve se fazer é ficar se digladiando pela imprensa, pelos órgãos de comunicação. Como foi o caso, no Espírito Santo, em longas matérias, os colegas, naturalmente, em alguns pontos, foram induzidos a erro. Isso é muito comum, eu mesmo já fui, mas eu reconsidero sempre que erro. Como dizia Juscelino, eu revejo a minha posição sim, se eu estiver errado. Eu não tenho nenhum compromisso com o erro. Mas o, as, as posições, vamos chamar assim, colocadas contra o grupo paulista, foram no mínimo meio precipitadas tá? e criou-se uma, uma guerra, uma verdadeira guerra entre os dois grupos. O, vocês sabem que a recuperação judicial, o juiz nomeia um seu representante. E eu recebo aqui coisas que chegam às raias do inimaginável, e se tratando de uma empresa é, quase que centenária, né? como é o caso da Itapemirim. Nós temos levantamentos aqui, eu tenho uma série de documentos, tudo isto aqui é um dossiê enorme, e tem coisas tipo assim que a fiscalização que foi efetuada na empresa pelo administrador judicial, foi encontrado um esquema de caixa 2 na gestão anterior. E diversos pagamentos, aí entra o ponto. Diversos pagamentos a políticos e lobistas. Ouçam bem, isso é grave. Então, eu estou encarecendo ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, somos muito amigos, que haja de acordo com a lei no levantamento, existe competência para isso. O Ministério Público Federal, hoje, junto com a Polícia Federal, é o que nos resta de esperança neste país. A Lava Jato está aí para provar. O Ministério Público e a Polícia Federal. Vocês viram a manifestação popular em 7 de setembro? Antigamente só o bombeiro era aplaudido. Esse ano, em 7 de setembro, no desfile de Brasília, o, o público rompeu em aplausos à Polícia Federal. E se o Ministério Público desfilasse, seria aplaudido também, é que ele não desfila. Mas então, esses dois órgãos são a nossa esperança é a credibilidade do povo brasileiro. Então, esse negócio de lobista e pagamento a político nós já vimos que essa coisa não dá muito certo nesse país mais. A partir de uns tempos para cá. E aqui uma relação de saques, aqui uma relação de, de, de, de, de dinheiro tirado na boca do caixa. Isso tudo está aqui, assinado, comprovado e tal. E o que salta aos olhos? O que fica espantosamente eh, comprovado e a menos que eu vá discordar existe algumas fotografias que eu não vou mostrar tá de certos lobistas e membros do judiciário do Espírito Santo na companhia algumas festas em companhia dos antigos gestores então, isso eu vou deixar aqui, não é em tom de ameaça coisa parecida, não, porque eu tenho muita cautela, não sou leviano. Aliás, quero dizer que eu tenho 50 anos de profissão e nunca tive uma ação no que diz respeito a, ao código de imprensa, tá? Então, aqui tem coisas absurdas, até que se chega, assinaturas, vales, tal... Tá? Até que se chegar ao ponto de, da fiscalização, ter encontrado uma mala, uma valise de cor verde, no interior da qual haviam máquinas, máquinas de imprimir passagem, chamado Caixa 2. Isso é grave, isso é gravíssimo. E isso foi apreendido. O estranho é isso, eu não sei onde que deve estar isso aí. Foi, eu sei que foi apreendido. Então deve estar no judiciário. Isso nada mais é, é, é impressionante do que uma máquina que imprime é, passagens. É estranho que uma... A empresa do Porto Itami, Itapemirim tem lá duas ou três máquinas chamadas máquinas frias. Em outros ramos de atividade, isso aí já aconteceu, Tenho, já me lembro aqui. Mas o que importa dizer é que o povo capixaba tem muito orgulho da Itapemirim. Itapimirim é, um, é um, um divulgadora, a empresa é uma, divulga, é uma divulgadora das coisas boas do Espírito Santo. Como a garoto, toda vez que eu entro no supermercado, numa loja, em algum lugar, eu vejo um bombom garoto, eu me reporto imediatamente a Vitória, para meu destino de tantas vezes. Agora, eu quero fazer um apelo é, ao povo para que não deixe demolir este é hotel, demolir este nome Itapimirim. Este, é, é, este nome é um patrimônio do Estado, do Espírito Santo. Ultrapassa os seus proprietários cotistas, solistas. É o patrimônio do Estado. Não permitam que destruam isso que foi construído por o senhor o venerando, venerável Camilo Cola. Em 1953, essa empresa tem 64 anos de mercado para ser destruída repentinamente. Este grupo paulista. Que não estou aqui fazendo a, a defesa. Ele é especializado em recuperação de empresas à beira da falência. Mas se continuar esse estado de coisas, se forem continuar nesta briga fraticida, o que vai acontecer é que vai desvalorizar ainda mais o nome Itapimirim, que só o logotipo Itapemirim já vale uma fortuna, mas vai, vai ser desvalorizado a tal ponto que vai ser impossível uma recuperação. E o povo capixaba tem interesse nessa recuperação, faz parte do seu Estado. Está gravado na alma do povo esta viação Itapemirim. Eu gostaria de tocar um assunto e aqui estão os documentos todos que quem desejar, aliás, eu quero deixar aqui à disposição do Ministério Público Federal, quero deixar à disposição da Polícia Federal, tudo que desejarem e que foi dito nesse programa, eu posso encaminhar para que os senhores tomem as devidas providências, principalmente no que diz que digo respeito ao envolvimento de membros do judiciário, de lobistas, pessoas influentes que estão, não sei a, a, a, a que motivo, estão apostando na infelicidade da Itapemirim. Mas eu quero... Desculpa, me reportaram um fato que é outra coisa lamentável. Aí é no campo emocional. O senhor Camilo, o velho Camilo Cola, tem todo o meu respeito e admiração, no, do alto dos seus 94 anos de idade, se sente meio que Desamparado, vamos chamar assim. Ele, sua esposa, vivendo, como eu disse, numa, numa fazenda meio que esquecido. Mas tem um guardião, tem uma pessoa de sua confiança, tem o seu, o seu tomador de contas, vamos chamar assim, do populacho, no, que é a... a, a Alberto Moreira. Alberto Moreira está com ele há muitos anos, é um, além de tudo é um amigo pessoal, além de funcionário. E ele tem aqui uma carta enviada por ele, isto foi datado de janeiro agora, de 2017, tá? dirigida a, a atual presidente, que é a senhora Camila. Agradecendo pelo fato de ela, os novos gestores, terem socorrido o senhor Alberto e o senhor Camilo, num momento de extrema necessidade financeira. Está aqui a cara. Quem quiser, eu vou ler em primeiro lugar. Gostaria de me desculpar pelo desabafo de ontem, diz ele, Alberto Moreira. Estava passando por um momento muito difícil. Tenho sob meu compromisso profissional a responsabilidade de gerir o dia-a-dia -dia particular do senhor Camilo. Camilo Cola. E estava com os pés e mãos atados, o que me levou a procurá-los. Aqui está uma longa tarde. Falando de certas necessidades... da do, do, do, do senhor Camilo família por que está passando então veja que a coisa é, é eu não gosto de entrar em particularidades familiares eu acho isso meio mas isso é para mostrar que ponto chega a vaidade de um lado mesquinhez do outro desamor o senhor Camilo Cola eu acho que merecia mais respeito. Sim, mas dificuldade, a empresa entrou em dificuldade, talvez a gente não pudesse. Tudo isso é passível de ser acreditado. Mas quando o senhor Camilo Cola dirigia o esses problemas com certeza não aconteciam, chegar a ponto de uma recuperação judicial. É, eu gostaria de finalmente colocar a vocês que nós vamos estar atentos. O Milk News assumiu um compromisso o povo capixaba nós vamos acompanhar esse caso permanentemente, diuturnamente. Temos pessoas nossas, residentes aí no Estado, que vão assumir conosco o compromisso de acompanhar tudo isso que se passa com a aviação Itapemirim. Já temos, sabemos, juízes denunciados no Conselho da Magistratura. O juiz que se afastou em função de denúncia. Tá? Promotores que estão meio aturdidos, lobistas querendo participar, porque eles sempre aparecem nessas ocasiões. Então, isso tudo tem que ser esclarecido. Isso tudo tem que vir à baila. Que haja algum tipo de, de problema na aquisição numa empresa desse porte, admito que sim. Os empresários paulistas também, tanto quanto eles alegam, passam por dificuldades. Todo, todo parque empresarial brasileiro passa por dificuldades. Mas essas coisas são... São dirimidas na justiça É para isso que existe A justiça Se inscrevam no canal, ative as notificações compartilhe o vídeo das redes sociais Com seus amigos, deixem aquele like Assista a nós No Instagram Assista a nós no TikTok E até a próxima Música